Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, muito bem-vindos. Ora, hoje temos aqui um jogaço. Vamos falar para o português do Brasil. Uh, vamos, temos aqui um jogo que se chama Fat Kid da Almighty Games. Nós vamos fazer aqui o percurso do nosso amigo Gordinho no, no, no, no, aqui na escola, que é sempre complicado, nem né? Há sempre os bullies. Uh, Neste caso já temos aqui a história, né? Vamos ter porque Depois já por aqui cantina. Uh, e basicamente é isso. Vamos ter. Ah, ainda vamos ter um tutorial. Vamos uh, ter que passar uh, aqui o, a nossa escola, tentar ultrapassar os gays e dar cabo deles, certamente, para socarem. Ok, quero esta tecla para socar. Chutarem, vamos por esta. Ok. Uh, tecla especial é usada para barricadas. vamos por o B para a frente. Ok. Uh, para baixo. Oh, oh, oh. E para trás! Oh estúpido! Para trás! <risos> Boa! Uh, este pode ser esta. Ok. Pularem, Carpiche! Tento rolar contra inimigos e objetos! Ei, estou cansado! Como é que vejo em minha estamina? Ah, está ali em cima! Ok! Moedas são usadas para continuar caso você morra. Talvez moedas nenhumas, quem quiser moedas. Ok, foco os seus ataques favoritos para melhorar as suas habilidades. Oi oh, todos os inimigos. Okay. Oi cabrão. cansado, para o gordo ficar cansado Eu seu andar, posso? Espera aí ó. Cá! sai. Estou muito cansadinho Oi, olha aí. Olha aí outra vez. Oi. Okay. Toma cabrão. Toma. Ah! Ah! O que é o bullying agora, cabrão? Hehehe! <risos> um bolinho! Bolinho! Bolinho! Bolinho! Como é que. Como é que eu vou buscar o bolinho? Oh cabrão! O que é aquilo? Uma Uma. Uma. Uma. Uma. Uma. Uma. Ah, não posso fazer. Oh, cá merda! Continuar no modo normal, custa uma moeda por cada minuto que passar, sem moedas bastantes para continuar. Oh, cá merda! Temos que fazer isto tudo outra vez. Ou já temos as teclas já. Oh, a sério! <risos> ok, então não, não podemos morrer. Mano. Ok, boa chute. Chute. Isso, vai aí com a barriga para baixo, boa. Atrás um bocadinho. <risos> Tecla-esque, ok. E regular. Ok, tens de falar que não tem inimigos e objetos. Já está, visto que é fixe. A kalu se to Ju que que toma? Ok, toma, que cor! A bolinha! Dá moedas! Ahá, moedinhas! Moedinhas! Dá para ir por ali? Olha aqui, apanha a brata! Toma! E aqui dá para. <risos> não era nada disso que eu queria. Ok. Ok. okay. Dois não valem. Ah, oh, que merda. Ai, gordo, estás cansado. Ah nada, o primeiro. A sério, fico virado ao contrário. Oh, yeah. Que pá. Merda. Ok, vou gastar moedas. Pela energia. <risos> <risos> oh, man. Já foi! Já foi! tu tu Duas! tu tu vem Eu Não, rola!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 Ok, já aqui. É kit. Muito bem. <risos> <risos> Uma chapada de é louco. Aí, ó. Dai, dai, dai, dai, dai. Dai, gordo, uh. Vai que o gajo já foi. Fui, <laughs> medical kit. Estávamos a morrer. Ok. Ah, passamos. Oh, ah. Uh, regenerate energy. Ixi, ixi. E tanto soco, meu Deus. Ok. Oh, hey, Funky. Você vai ao bile? Você deveria chamar-se Skull Girl? Lá vem ela! Olha os gajos, olha que bonitinhos! Olha, convida -a ali a é, é mais bela da escola! Eu vou com o gamer geek e vou com o Goc Chic Ok, ahn? Ah, oh, ela estava tá a malhar, Ela estava tá a malhar! A tá a malhar ah, pois é. uh. Oi! Oh, o que que tu queres? Continue sonhando, fat kid! Quem iria querer ir ao balco com um gordinho como você? Eu já te dei filho de uma égua! The Joke! Okay, Ok, capítulo da Joke na caixa! Pois pera, cara! Se quer que manda que? quê? essa boca toda! Paco meu peso é em cima. Ok FAT FAT and happy. <fazos> oh! <fazos> Ok, okay. sou <tipos> pé me chama aqui para Oi, tem energia, fiz energia. Ah. Toma, isto não dá porquê. Toma. Toma. Toma. Ai, Catongo. Temos moedas. Temos. Toma, Cabrão. Pois é. Ah, pois é. Eu posso provar isso não? Não, não, não! Putz, eu não tenho nada disso! Woohoo! <laughs> <laughs> ok, Max Energy! Toma! Oh, ah! Vai ah. tudo! Mr. Bad Boy! Fuuu! Oh. Opsi! Opsi-nuzi! Yeah. O okay, quê? Gaja também! Oh, cabra! Toma! Oh, Toma! Oh, Toma! Oh, pentes todos, caraças! pessoas que tinha. Podem com o meu poder! É? -me tudo! Tudo! I'm so fat! Não! Ah. Ah. São Não! Não! Ui carinhas. vocês! é muito forte! Esse gancho muito -tá forte, <risos> tem -tá cuidado! O fat boy! Vem aqui, foi os gajos. Os gajos não caem, sou eu. Fica na merda. É um coração. Ah, merda. Coração, coração. Boa, boa, boa. Energia. Não okay. fizeram aquela cena assim, saltar? Ah, sério? Toma, ah. toma oh, 10%. 10%. Oh, não, não, não, não, não, não. não. Ah, agora não rolas porque? Graças. Ok, ok, ok. Eu venho para aqui. Falei o um medical kit. Ah. Sério? É assim que eu sinto. Estúpido. Estou a fazer nervos. Que graças, pá! Tem Posso pisar não? Não, faço nada. Ok. Ui! Olha, é uma gaja! tem gajas? Não visto, né? Você é namorada dos gajos. Oh, não. Ah, ah, não. é mais para que Ah, é muitos agora, são muitos, são muitos. Tem que ser mais, mais calma. Ah, oh, NÃO NÃO NÃO NÃO CANSO ESCORDO Vai só um tanto chapuia Assim não dá, assim não dá, assim não dá Assim não dá É, não joga! São tantos, como isto é que é bullying, pá tem que destruir aquela merda, ver eu ela o Boa energia, mas não tem coisas potions Comidinha! Que é teu estúpido? Toma, oi, aí. Gosto! Toma! Toma! Haha! <risos> Todos com os caraças, pá! medinha ai, é por aí ou não? Foi tudo! Foi tudo que eu é gente fazer com medinha Olha aqueles matacões do caraça! e são fortes cara eu que pinta isso não é água cara você estava zombie pessoal Batuteiro. Ah, batuteiro, Espá. Um trazo, caraças. Pega pela frente, sejam homens, Pá. Oma, oh. oh, toma, oh, toma. Oh, Costa! Hahaha! Vamos lá! É para, nunca mais chegamos ao fim! Não! Não! oi a também cai! Ah, não, não é? Devemos chegar ao final deste Estes Vamos ver! ficou aqui alguém para trás? É isso? É! Haha, uh, yeah. <risos> gol! Espera, espera, espera! Gol, mas deixa eu ver se eu vou ficar aqui! Ó, oh, roupinha de boa! Atenção que põe um cupcake e que eu vou logo, né? Era só o que faltava in, in, in, in. Mais tiro lento você. Ui cabronas Já Afoste também! E destruir esta merda toda! Opa! Ui! Agora estou a ver a minha energia! Espera aí, deixa-me ir aqui apanhar alguma coisa ao lixo! Oh, caralho, se não consigo! Ai! Não, não! Fogo! É preso! Oh, não tenho moedas! Que merda! Ah, voltamos a Ynese! <risos> Deixas fazer isto de outra vez, ah oh, oh, Ok pessoal, vamos ficar por aqui, já deu para perceber a, a temática do jogo, já que está muito engraçado. Uh, a jogabilidade é bastante fácil de fazer, há aqui alguns movimentos às vezes que eu, que eu não consigo, por exemplo, o do peido. De vez em quando é difícil de acertar, ou, ou aqui o saltar em cima, também é mais complicado de acertar, mas estamos ali a subir forte a nossa potência os nossos chocos e os nossos potapés que têm a subir bastante e pronto, vamos ficar por aqui era só mesmo para vocês conhecerem o jogo é barato, podem ver na Steam eu vou pôr depois aí embaixo o link e espero que tenham gostado hoje não vamos fazer mais e para vocês vejo no próximo vídeo tchau